do blog santa ironia e muita coisa mudou desde o último vídeo, dá pra perceber que agora minha parede não é mais roxa ela é branca, vai falar rosa tô ficando louca na cabeça e muito mais coisa mudou então eu decidi tentar documentar os meus últimos dias de TCC e faculdade, meu TCC inclusive tá aqui quando eu liberar esse vídeo eu já vou ter sério da faculdade, então vocês já podem saber onde eu estava. E foi difícil, foi bem difícil. Tá sendo, na verdade. Eu, eu tive avaliação de qualificação e meu professor mandou mudar praticamente tudo. Ou seja, eu tô tendo uma semana para fazer meu TCC tudo de novo. Basicamente, eu tenho já os resultados, a pesquisa, tudo mas a estrutura mudou então eu estou tendo que reescrever tudo e os passarinhos cantando um, e eu quis documentar isso meu cabelo tá um pouquinho, ah acabei de secar e eu quis documentar isso tanto para eu ter essa esse registro como para vocês também para quem for passar por essa fase ou estiver passando para acompanhar uh, se eu se vocês estão assistindo esse vídeo provavelmente é porque eu me formei, é porque eu consegui aprovar na TCC. Então, né, se eu não aprovar, provavelmente eu não vou postar, porque eu não vou querer ver isso de novo de novo de novo. Mas, por enquanto, vamos seguir gravando. Uh, agora eu tô me arrumando, porque eu vou pra faculdade, eu tenho aula. O meu TCC é um pouquinho diferente do que as pessoas normalmente têm. Quem não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas eu faço faculdade de design gráfico e o meu TCC, ele é documental, ele é... Não sei se é assim que se fala, eu vou botar na tela o... Ah, ele é memorial descritivo, ou seja, ele não é uma monografia. Eu não preciso escrever, escrever, escrever, escrever. Eu tenho que documentar o processo de produção de algo. O meu TCC é um aplicativo de gestão da prescrição de quimioterapia com foco no SUS então é uma causa ele, o nosso TCC ele é obrigatoriamente uh, ele tem que ter alguns quesitos então ele tem que ser inovação ele tem que ter cunho social e ele tem que ser novidade então acabou que eu consegui juntar tudo e ainda assim provavelmente no futuro ajudar pessoas uh, por que que eu digo que não está sendo fácil? eu trabalho vocês sabem, eu trabalho 9 horas todos os dias, então é bem complicado ter tempo para parar e escrever um TCC, eu estava escrevendo quando dava, de noite, final de semana, e acabou que o meu professor achou melhor mudar o meu método na última semana, então eu tive que parar tudo, eu consegui férias no trabalho, eu estou essa semana toda em casa, hoje é quarta-feira, eu não comecei a gravar antes, porque eu tava um pouco chateada, né, tava um pouco brava. Agora eu já entendi, já aceitei, eu vi que tá em... as coisas estão andando e que vai dar tempo, vai dar tudo certo. Então eu já tô mais calma, mais centrada, mas até ontem eu tava um pouquinho embolada com essa história. E vamos lá, né, terminar de me arrumar, e aí vocês vão comigo, eu vou tentar ir filmando um pouquinho da minha semana, e mais tarde eu explico melhor como é meu TCC e tudo mais. Então, Acabei de chegar do hospital, eu falei com as enfermeiras, conheci uma galera E deu pra nossa noção do que fazer, de como continuar o trabalho e o que mudar pra ficar melhor Então agora é sentar pro dia do computador e trabalhar, né mesmo? Tá muito quente, eu tô assim ó, mole, mas vamos lá Acabei de chegar em casa da faculdade Hoje foi dia da entrega final do TCC Então hoje eu entreguei absolutamente tudo Eu entreguei o aplicativo O protótipo, no caso Entreguei o trabalho escrito, o memorial descritivo E desde o último dia que eu filmei aqui Passaram-se algumas semanas já porque Quando eu falei que meu TCC não tinha sido aceito Que eu tive que fazer ele todo de novo E lasquei Toda cagada. Uh, que eu tive que fazer tudo de novo. Eu fiquei muito chateada. E reescrever o TCC não é um processo fácil. Só quem já passou. Ou tá passando por isso sabe. O quão estressante, desgastante e... Irritante. <risos> é esse processo. Uh, tu começa a fazer o trabalho pensando. Nossa, é o trabalho mais legal da minha vida. E tu termina querendo matar todo mundo. Por quê? Porque... Muita gente interfere no seu trabalho. Tu tem um professor orientador, um qualificador, vários previsores. Pelo menos na minha faculdade funciona assim. E acaba que tu já não sabe mais o que fazer direito, sabe? E aí tu não faz o trabalho que tu queria fazer, em função de prazo, de ter que escrever um, um memorial, de ter que seguir uma metodologia, que nem sempre é o jeito como tu tá acostumado a trabalhar. Para quem não conhece, em design a gente tem algumas metodologias que nada mais são que instruções de como fazer um projeto, de como proceder, um passo a passo, basicamente, uma receita de bolo. E não isso não torna o trabalho mais fácil, principalmente porque cada um faz o trabalho do seu jeito. E durante esse TCC a gente é obrigada a seguir o jeito de uma outra pessoa, de um cara que trabalhou há anos antes da gente. Então é bem complicado. Uh, eu fiz todo ele com uma metodologia chamada Design Thinking, e na hora da correção, meu qualificador disse que essa metodologia não era adequada, que eu tinha que usar uma outra metodologia. E aí ele me mandou usar a do Jazz Garrett, que se chama Metodologia dos cinco Planos. Eu vou deixar os nomes delas aqui no box de informação para quem é curioso da área e quiser saber mais sobre. Mas, basicamente, eu usei uma metodologia que dava um passo a passo e ele me mandou usar uma outra que revirava ela do uma vez completamente eu tive que reestruturar meu trabalho inteiro, redividir ele, reescrever. E, claro, isso toma tempo. Por sorte, o meu chefe me liberou, ele me deu uma semana de férias para eu conseguir escrever isso, porque eu descobri que eu ia ter que fazer isso numa segunda-feira, e eu tinha que entregar na outra segunda-feira. Então, eu tive uma semana exatamente pra fazer tudo, de novo, trabalho de três, quatro meses, em uma semana. Por isso que eu fiquei bem chateada, fiquei... Uh, sei lá, eu me perdi a vontade de fazer o TCC. Eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir terminar, que eu não ia me formar, que eu não já que eu ia ter que desistir. E... Mas, tudo bem. Eu fiz, foquei e fiz. Eu fui até o hospital, eu vi como é que funciona a prescrição, conversei com enfermeiros, eu vi as criancinhas, as carequinhas, coisas mais fofas. E... Isso mexeu muito comigo, no sentido de que aquelas crianças que eu vi no corredor do hospital têm todos os motivos do mundo para ficar chateada, para se revoltar com a vida, para desistir. E eles não desistem, e eles não tratam ninguém mal, eles continuam sorrindo, eles continuam brincando, eles veem graça até na cadeira de rodas que eles são obrigados a usar. E eu continuo ficando emocionada com isso. Porque foi uma coisa que mexeu muito comigo. É uma realidade que mexe muito comigo sempre. Hum, medicina. Medicina não, mas a área da saúde sempre foi uma grande possibilidade para mim. Uma coisa que eu sempre pensei em fazer, que pesava muito. E aí, estar presente dentro do hospital. Ver o funcionamento, conversar com as pessoas. Estar tão envolvida com isso por causa do meu TCC. Acabou despertando mais ainda isso, sabe? E... Eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a conversar com a namorada e eu chorava de, de ter sentido isso, sabe, de ter visto essa situação, de ter uh, passado por essas crianças, de ter... É muito diferente, é um uh, acordo, sabe, pra vida. E aí eu decidi que eu ia parar de reclamar, que eu ia terminar meu TCC, ia fazer as coisas, ia me entregar, ia fazer o melhor que eu pudesse, para que um dia talvez esse aplicativo possa ajudar elas pra que uh, essa ideia seja levada adiante, provavelmente não por mim, mas por alguém. E aí eu fiz, acabei de entregar, entreguei hoje. A minha banca é dia 4, ou seja, eu ainda tenho uma semana, eu tenho que terminar de fazer a apresentação e o vídeo, eu tenho que fazer um vídeo uh, divulgando e contando sobre o meu aplicativo, ou seja, Ainda tem mais trabalho pela frente, tem uma semana pra trabalhar bastante nisso. E aí, sim, vai ter a banca. Na banca a gente apresenta pra três professores, o qualificador, o orientador e um supervisor. Um supervisor que é sorteado, não sei como é que funciona essa escolha. E aí eles vão dizer se passou ou não. E só dia 18 eu vou descobrir a minha nota real, se eu vou tirar... 7, 6, 8, 10 eu sei que eu não vou tirar, porque com a história do professor ter mandado eu mudar, eu já perdi ponto, então 10 eu sei que não vem, mas pelo menos 7, sabe? Eu tô, eu só tô pelo 7, basicamente. Eu tô fazendo uma gambiarra louca aqui pra conseguir falar com vocês assim Porque senão eu tenho que ficar segurando o celular e eu acabo cansando Mas basicamente eu vim pra contar pra vocês que eu passei no TCC Vocês talvez escutem os barulhinhos, mas é porque eu tô apoiando o celular em cima do meu notebook Então pode ser que ele faça algum barulhinho E eu não sei por onde começar Apresentar o TCC é uma experiência insana Pra quem nunca... Apresentou, eu vou desenhar para vocês entenderem. Eu, a gente entra na sala, tem três mesas na frente, que são os professores supervisor, qualificador e orientador. Tu tem, dependendo do curso, 10 minutos para apresentar. E tu tem que fazer nove minutos de apresentação e um minuto de vídeo, não necessariamente nessa ordem, mas esse é os tempos mínimos, no caso, os tempos máximos. Um, eu fiz a minha apresentação que tinha que ser 10 minutos em 5 Porque eu tava muito nervosa e eu me engatei a falar e não parei mais O vlog fica por aqui Agora eu vou, fazer os, eu vou fazer outros vlogs que vão ser O da prova de toga que já tá feito, na verdade eu já fiz a prova de toga Vocês vão assistir muito em breve O da formatura em si, o, da, o do ensaio da formatura e o da formatura Eu não sei ainda se vão ser dois separados, se vão ser juntos, como é que isso vai acontecer mas conforme a gente for, eu for decidindo, eu vou avisando pra vocês. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque lá eu aviso tudo, inclusive sobre os meus sumiços. Então, elas estão todas aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!